alça o sustento da igreja e não manter a igreja na santidade, não ensinar a santidade a igreja é covardia é por isso que goste quem gostar de mim eu sei e coloco o nome de todo tipo eu sou o ditador, eu sou o duro mas eu quero empurrar vocês no céu, meus irmãos é empurrar vocês no céu eu quero é que meus irmãos cheguem no céu Vocês acham que é fácil para mim dizer o que eu estou dizendo Mas Deus me levantou para dizer isso Porque se eu não tiver coragem de dizer isso Não adianta ser pastor É covardia É trair ao Senhor Ele me entregou a noiva para eu cuidar E entregar a ele, dizendo, pai, aqui estão os que obedeceram a tua palavra E eu não vou me vender por nada Meu compromisso é com Deus e com a sua palavra Agora, obreiro, ensina a doutrina eu fico esperando que o pastor fale no culto de doutrina, para depois dizer, essa palavra ajuda a gente. Eu nunca esperei que meu pastor dissesse, eu ajudava ele falando, falando, falando, falando. Muitas vezes foi incompreendido, tido como um homem enterrei, enterrou, mas eu não quero nem saber. Meu compromisso é com Deus, é com a palavra. O Deus que me levantou, como e como ministro do seu evangelho Meu compromisso é com ele E se proibirem pregar dentro da igreja Eu saio pela rua E se me meterem preso, eu prego na cadeia <risos> Porque meu compromisso é com o Senhor Meu compromisso é com Deus Aleluia Aleluia Quem quiser entrar no céu tem que se vestir direito Tem que se vestir como crente Tenha vergonha Você é templo do Espírito Santo A corrupção vital lugar santo. Igreja é lugar de santo. Se não for para ser santo aqui, irmão, então a gente fica do mundo. Você não gostar de mim, Jesus gosta. Tenho certeza, que ele já me disse uma coisa. O negócio é ter convicção com Deus, irmão É saber o que está fazendo Eu sei onde estou batendo E eu sei porque estou falando isso esta noite Porque a autoridade de Deus está sobre mim Se for para ser pastor e afrouxar, então não sou Atos capítulo 5, versículo 11 Na igreja em Jerusalém